Mataram. Respeita, filho. Ah, caí, deixa eu pegar. Eu não te... Fih, o cara tá encostado de novo, Ai, fodeu. Ah, filho. <risos> <risos> Mas matei um, morri pro amigo do cara ainda. O cara tava de Bolt, velho Se eu tivesse aí, tinha e ganhado dá, dá para fazer dá pra fazer play porque os caras tá colocando o um muro agora. E as entradas tá tudo sem porta ainda. Os caras é. tá no centro ainda. é um tem PC? eólica. Quem, eu? É. DB, p 5 por aqui. Você tá fazendo bala azul? Faz aí. Tá fazendo. É uma... Uma casinha ali. Agora os caras vai tá esperto, né? Mas eles não sabem que vai ter dois agora. Aí eles ali não. Não, esses ficar... são doidos. Esses daí ficam atirando pro alto. Tá da porra. Cê daí são doidos. Eles ficam atirando pro alto ainda. Uhum. Ah, é porque eu fiquei me tirando do em mim. Ela tá, tá ali no cavalo. Sai daí, sai daí. Sai da aberta. Tá construindo. Você viu ele? Não. No cavalo, dentro. não oh, sim, mas... Não dá pra... Eu olhei pra baixo no alto não dá mais pra olhar agora. Não dá, não, não dá. Não consegui olhar nada, só porque... Tipo, não dá não mais. Pra... Eu tô ligado. Foi é você ou foi ele? Eu. Tira a bota, tira a bota. Pô. Tá embaixo dos tetes aqui. Embaixo da fundação aqui, ó. Badeira. Eu fiz merda, não dá pra passar por aqui. Do outro lado, do outro lado. Sim. Ele tava aí, do dentro do cavalo, Coitado, filho. Vou ficar embaixo da fundação aqui e vou levar essa... Esse tava de rasmete, o outro tava de coca, o da bot. Nossa, for... mano, nossa, pegar um saindo da fornalha, velho. Eita. A fornalha tá bufando, velho. Sim. Cuidado da torre lá. Pode ter algum na torre. Sim. Será que ele me viu? Eu acho que não. Fiz barulho. Fiz barulho, né? Não escutei. Talvez ele nem tenha se ligado por causa do barulho do cavalo. Cuidado com ele. Ó. Oh. Ó, oh, aqui atrás. Tá vindo. Viu, Ted. Pior que ele vê sombra. Fica de perto com a sua sombra. Minha sombra tá pra dentro. Ele tá no outro lado. É um só, será? Tem Era mais. dois. Ó, oh, ó, oh. subiu. Vai passar aí Passou. Matou? Foi, foi, foi. foi Já lutia, já lutia. Quando eu a que vai aparecer. Tá com arma, ele? Peguei. com p 5 bora. Tá. Vai você, vai você. É, ele não sabe que você tá aí. Dá pra descer. O pior é que eu tô sem head, velho. Oh eu, eu, eu, eu tá indo morto. de cavalo, tá indo de cavalo, que você eu, tá eu de cavalo? Morto, eu tô morto, eu tô morto. Ele foi pra esquerda, vai, só vai, só vai, só vai. Ele foi pra esquerda. Ele não me viu? Não, ele foi pro lado esquerdo. Não vi. Eu fui o pelado também atrás. <risos> eu tô vendo ele só caçando em cima. <risos> <risos> Já é, não acha mais não, fi. Mas os caras é meio burrinho, né? Se veio uma vez camperar de DB é. e matou ele... E só aí, fica mano? um. Ah, mas você matou um, então. Eu matei a outra hora, só que aí tinha outro. Aí que tá aqui, só que tinha dois a outra hora. Ô Zeus, volta... Você eu... tá aí ainda, né? Tô. Eu vou ele voltar, tá nós vai levar de novo. Calma aí, calma aí. Eu vou voltar, nós vamos levar de novo isso aí. É que tá aqui ou ele? É ele? Não, eu tô longe. Ele tá aqui já. Ele vai me ver. Eu tô sem o Não, fica embaixo da fundação que ele não te vê. Não velho. dá, não dá. Eu tive que sair dali, ali a entrada dele. Ele ia me ver com a lanterna. Então... Tem um cara, tem um cara vindo atrás de mim e, e aí, eu daí? acho que me achou Prepare ele acendeu a lanterna, não sei nem o que Manda um abraço pro, pro Ezequiel e pro, pro Chapecó. Entrou na base? Oxe, ele falou: manda um abraço pro Ezequiel pro Chapecó. Caralho, mano. Ele falou: prepare. Ele falou o quê? Manda um abraço pro Ezequiel pro Chapecó. Ele, ele ameaçou de raid. Será que ele, Aí, sabe, então quem ele é, sabe quem é? Será que a base é daí? Eu não sei, eu não sei quem que é. Ah, você não viu o nome? Não, eu não finalizei. Aí então, eles vão querer raidar dos seus caras que né, eu joguei o live passado. Só que eles se dividiram. Ah, pior que o Jaspel não. Ô Jaspel, a, a, a base do. Da... Eles vão querer derrubar o Eloh. É a base do mercado. Você pode tem lock? Tem codilock? Tem, tem, tem. Ah, então Tenho tô indo. Mais a dois. Tem um cara de cutela aqui. Fica aí, manito, fica aí dentro olha aí. Você tá de MP5? Eu tô. O cara tá com o O cara aí fora? Tô. Ali entrou. Aprende dentro a lugar. da base. Eu não aprendi não, não achei. Onde ele tá? Ele tá aqui. Não Pode vi. vir, ele tá de cutela. Dentro da base, preso. Ah, você aprendeu ali dentro? Quando uhum. fica de dia, tá aí, que raiva. Peraí que eu vou na frente. É aquele aqui. É manito! É manito! Ah, Tudo ele bem, é cutela. Ele tá é de cutelo. What the fuck? Passa, pô, Meu Deus! Aí, Caralho, pelado doido, velho. <risos> ai, ai, ai, é assim, a mesma senha da base aqui. Tem trap não? Tem não. Você tem coisa aí aprender a holográfico? Tem aí de sobra aí, pode usar. O cara tá saindo da fornalha agora, parece, ó. Ah. Vou voltar aí, Fan. Os <risos> cara vai voltar pra raidar, filho, lá. Ah, mas eu não sei se eles vão desconfiar que ali. Só Pô, se eles souberem que é ali. Porque... Oh, vou fazer eles sair. Ah, tô vendo. Nossa, eles estão caçando aqui, ó, no meio da rua. Tem dois caras aqui, ó. Caralho, mano, esses caras são é doidos, véi! <risos> Até agora caçando, que porra é essa? Na claro hora hum. é que eu vim pegar o cavalo deles aqui pelado. E... Será que eles são bons? Será? Acho que não, né? Deve ser meio pinadeira. Matei, ó, deu treta. Nossa, mano, eu vou. Cara, eu vou levar esse cara, mano. Na moral, o peladinho tá indo ali. Eu vou levar esse cara. Se ele não me iluminar, eu vou levar ele. Aí vai me iluminar, com certeza. É dois caras de lanterna. Matei eu, LKS. Nossa, esse cara deve tá estar muito pistão. Matou ó. ele, tá, se for da, uhum. for da base aqui, tá indo. Foi, foi da base aqui. Então, não, os caras daqui, os caras daqui. Tem dois caras de, de lanterna na rua. Tá vindo pra cá? Pra onde? Quais um, eles tô... Tá na minha frente, na minha frente. Na minha frente, aqui na rua. Nossa, ele deve estar tá muito <risos> Você É um MP5? Ele jogou. Aham. Uhum. Nossa, sério. Ainda mais que não jogou a live passada com eles. Tá nem aí, não tá. Se não tá no time, é inimigo, porra. É, não tem essa não. Cara, ah, pior que é dois caras, se Ainda fosse só um... com três uma... portas, um muro... e tá amanhecendo, fodeu. Isso, cara tá... O cara fica atirando... Hum. um cara aqui, eu vou... Acertei... Ah, ah, foi, Alpha Alfa entregou não, o MP5 de não. volta. Não, não. Ah, <risos> não, o cara me atirou por trás. Toma, morre, morre. Ah, Deus, dá pra você matar, velho. Ele tá indo, ele não, tá indo pro seu lado daí. Tem dois lá? Não, é um só, é um só, ele tá só lindo. É dois. Tá trocando, tá trocando. Não, o da base, o da base tá tirando nele. Ele tá. Ele... Não, mas não tá nem nada com nada. Ele tava indo nessa direção aí, velho. Ah não, mano, lobo, ah, fodeu. Um lobo aqui comigo. Tem um peladinho voltando. Ih, acho que mataram, mataram, eu acho, hein? Os peladinhos lutando lá. Eu vou é. morrer, mas. Morre bem nas costas ainda. Ah não. Amigo dele. Vaza, vaza, pô. Não pensa não, tem muito pelado lá não agora. Não vai nada, é três caras, pô. Tem, tem muito, muito carinha agora. Ai.